Vejam só, né, uma notícia importante, é, acho importante uma pessoa, tem a opção sexual que for, poder mudar seu nome, né, é interessante. Agora, no caso dos homossexuais transgêneros, qual banheiro eles devem usar? Porque, pelo que saiba, o transgênero é um eunuco que amputou o seu membro, né, Nesse caso, eu concordo que eles usem o banheiro feminino, já não tem mais o perigo, né? O perigoso já foi cortado. Agora, e uma mulher transgênera? Porque não existe ainda uma operação que implante um membro da mulher. O que obriga a mulher a usar o banheiro feminino, mesmo sendo homossexual transgênero. Ou seja, nasce mais uma diferença entre homens e mulheres. O homem operado vai poder usar o banheiro das mulheres, mas não tem operação para a mulher, então a mulher vai continuar usando o banheiro das mulheres mesmo sendo homossexual, é uma questão interessante, deveria haver um terceiro banheiro nos estabelecimentos para transgêneros, homossexuais e afins, certo?